Oi Maia Lima, obrigado por ter adicionado eu, tá? Um abração aqui de São Paulo pra você, uma hora a gente conversa melhor. Até mais, minha nova amiga.